Então nesse vídeo eu vou passar algumas informações e vou compartilhar com vocês aí como tem sido a minha experiência utilizando o método Lotos Zap, tá? Então pessoal, fiquem até o final, uh, vai ser um vídeo bem rápido, mas eu tenho certeza que essas informações vão te ajudar a decidir se esse método vai te ajudar, se ele realmente é o que você está procurando, tá? Bom, se você quiser saber algo assim específico, né? Algo que eu não falo aqui no vídeo, eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês vão ver o um link logo abaixo do vídeo. No site está tudo bem explicado, bem detalhado, vocês vão conseguir tirar muitas dúvidas por lá também, tá pessoal? Bom pessoal, eu conheci esse método pesquisando na internet por estratégias tá, pra ganhar na moto fácil Porque assim, eu já faço jogos há muito tempo, já tive alguns acertos, mas nada assim muito relevante, tá? A grande maioria das vezes era assim, se eu gastei 100 reais em apostas, eu consegui 100 de volta, né? Eu ficava nisso, né? Então eu não tinha nenhuma, nenhum ganho assim real, né? Pra dizer... Então, assim, eu já tinha tentado alguns softwares, inclusive, que geram números ali, né, que analisa os resultados dos jogos anteriores e aí vai gerando aquela numeração pra você, mas, assim, não fez muita diferença, tá, pessoal? Não tô dizendo, assim, que realmente não funcione, mas eu não vi nenhuma diferença no que eu fazia sozinha. Então, eu comecei a pesquisar por estratégias e caiu um vídeo onde a pessoa falava sobre o Lotozap, tá? E me chamou a atenção, é, principalmente porque não seria uma inteligência artificial, né? Não seria um software, é uma pessoa especialista né, nos jogos, tanto da Lotofaço quanto nos outros, que iam, ia passando as dicas, né? Então, ela analisava ali vários fatores e com isso joga a dica lá no grupo. Então, fiquei interessada, principalmente por causa disso. É, pesquisei um pouco né, na internet pra ver se tinham outras pessoas Eu vi vários relatos positivos Então eu decidi arriscar e comprei o um método, tá? É, pessoal, só pra resumir pra vocês é, O método realmente funciona, tá? Depois que eu comecei a fazer as apostas, né? Com as dicas lá, com as numerações que eu pego lá Eu já consegui ter vários acertos, tá? Inclusive eu já tive um acerto de 14 pontos é, 13 pontos também tô acertando bastante, tá, pessoal? Porque, assim, quem conhece a Loto Fácil Sabe que mesmo 13 pontos não é fácil acertar 14 menos ainda, né? Então é, as dicas são bem, bem Tá? fora que assim, quando está acumulado o valor, né? se você acerta 13, 14 você já pega um bom dinheiro, então assim realmente vale muito a pena tá pessoal, é, e eu pude constatar que realmente não é um software, tá? é uma pessoa mesmo que analisa, não só os resultados do jogo, analisa vários fatores que eu nem sabia que deveriam ser analisados, e aí com essa análise Sim. joga a dica lá no, no grupo o que, que a gente precisa fazer, pegar a numeração e fazer a sua aposta, tá? a sua parte é isso separar ali quantas apostas você vai fazer, né? e lá e pagar a aposta e pronto. O resto já tá tudo pronto. Você só precisa pegar no, no, no grupo ali a numeração e fazer o seu jogo. Então, assim, pessoal, bem fácil, sabe? Copia e cola. É, o método realmente é muito bom, tá? De todos que eu testei, esse realmente me deu resultado, tá, pessoal? Então, se você tiver interessado nesse método, né, quer adquirir, com certeza vai funcionar, tá? É, e outra coisa também, se você decidir comprar, compre pelo site oficial, tá? Evitem comprar em outros locais, porque vem Acontecendo muito das pessoas comprarem Não receberem o acesso Aí não conseguem recuperar o dinheiro Acaba ficando por isso mesmo, tá? Basta a gente pesquisar na internet Que aparece um monte de grupo, né? De Facebook e WhatsApp oferecendo Tem outros sites também e são todos parecidos Então, assim, tomem cuidado, tá, pessoal? Pra você não correr o risco aí De acabar perdendo o seu dinheiro bom é, o site oficial né como eu falei para vocês se você não sabe está em dúvida eu deixei ele aqui na descrição eu vou deixar fixado também no primeiro comentário logo abaixo do vídeo e aí quem decidir comprar vai ter certeza que vai receber o acesso tudo certinho e também que vai estar tá colocando os dados em um site seguro tá bom pessoal bom é isso tá eu espero que essas informações tenham ajudado vocês se ficar alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários e acessem o site também, lá tem bastante informação, vocês vão conseguir tirar muitas dúvidas por lá, tá bom pessoal? Um grande abraço e até mais!